O que é liquidez de investimentos? Liquidez é a capacidade de um investimento virar dinheiro rápido, ou seja, são mais líquidos os investimentos que podem ser sacados rapidamente. É importante ficar de olho nisso porque você pode precisar dos recursos a qualquer momento, para aquela viagem dos sonhos daqui a um ano, ou para a faculdade do filho daqui a 10. O Tesouro Selic ou um fundo DI são ideais para as reservas de emergência, porque o dinheiro sai na hora, sem perder o rendimento. Já o investimento em imóveis tem que ser bem pensado. Vai que você precisa do dinheiro naquela semana. Quem vende um imóvel assim tão rápido? E geralmente é assim, aqueles investimentos que viram dinheiro com mais facilidade, rendem menos. Os que podem ficar retidos um tempo, rendem mais. Você vê isso bem fácil, compara o rendimento de um CDB que pode ser resgatado qualquer dia com um de 5 anos, dá uma diferença enorme. No economês do mundo dos investimentos, a liquidez é descrita como D mais um número. D mais zero é quando o dinheiro sai no mesmo dia, D mais um no dia seguinte, D mais 45 sai em 45 dias e por aí vai. A falta de liquidez não é necessariamente sua inimiga, você só tem que saber jogar o jogo dela. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o nosso e-book Como Começar a Investir. E abra sua conta na é Genial. É grátis e você ainda conta com um time de assessores de primeira. Se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um beijo para você e até a próxima.